Vamos falar do Cresci Paranaense. Estamos com o presidente que está passando por Rio Negro. O Rio Negro tem uma carência quanto a essa representatividade. E por isso que o presidente Luiz Celso Cassinari está conosco para contar a sua passagem no município, que vai ganhar o município a partir de então, presidente. Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. A nossa passagem não é uma passagem. Nós viemos exclusivamente para Rio Negro, para nós termos a representatividade aqui em Rio Negro. O município não é muito grande, tem aproximadamente 30 corretores e umas 10 empresas, mas onde existir um corretor ou uma empresa, o Conselho tem que estar presente. O Conselho é um órgão de fiscalização federal e a nossa missão é atender e ouvir a ansiedade dos corretores. Nesse sentido, nós estamos procurando nomear um delegado para a região de Rio Negro e algumas mulheres para compor a diretoria da mulher, e aumentar a nossa representatividade. Presidente, claro que isso também é uma contrapartida, e a própria comunidade ganha com isso também, porque a partir do momento que tem uma representatividade, claro que oh, reforça muito mais o ramo imobiliário. Reforça, e nós procuramos fazer uma valorização profissional. Quando nós temos um representante, ele é convidado para fazer parte da prefeitura, na Câmara, ele nos representa junto aos órgãos públicos. E, naturalmente, aos poucos, a nossa profissão vai sendo conhecida através desse representante. Então, a gente dá uma segurança para a sociedade e procuramos fazer com que a sociedade entenda que os negócios imobiliários são mais seguros com uma imobiliária credenciada e com um corretor credenciado. Essa escolha do delegado é um processo demorado, já pode ser escolhido? Como é que é esse processo, afinal? Bom, os cargos de delegados são de confiança do presidente. Então, a gente normalmente conversa com as lideranças locais, vem uma, duas, três vezes, e dentro daquelas pessoas que se destacam e não tem problema, não tem processo, e tem uma boa representatividade dentro dos corretores, a gente acaba nomeando um desses representantes para ser o nosso delegado. Ou delegada, né? Uma boa notícia, portanto, ao município Rio-Negrense. É muito boa notícia, sim. E também bom para o mercado imobiliário e bom para aqueles que fazem parte do mercado imobiliário. Os nossos imobiliaristas, os nossos corretores profissionais liberais. Enfim, e além disso, uma vez nomeado esse representante ou representantes, nós temos muitas campanhas sociais, campanha de doação de sangue, arrecadação de, de agasalho, campanha contra a dengue que nós estamos iniciando hoje. Enfim, o Conselho também faz sua parte social, e nessa parte social ajuda a sociedade e também vai estar divulgando o nosso nome. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, e logo, logo nós vamos estar aí com, nomeando o delegado aí em Rio Negro, e vamos estar, quem sabe, conversando com os senhores novamente. Portanto, conversamos com o presidente Luiz Celso Castegnaro, ele com essas informações importantes, pontuais, aos, ao município de Rio Negro, quanto então essa representatividade quanto ao ramo imobiliário aqui no município de Rio Negrense e, por que não, na região.